Olha só, uma das formas mais interessantes de você atrair seu público alvo, seus clientes para perto de você é utilizar de forma racional suas redes sociais. Quanto mais profissionais forem as suas postagens, maiores serão as chances de você trazer o seu público para você, fazer mais negócios e efetivamente ter mais dinheiro aí no seu resultado. O problema é que muita gente acha que isso aí custa muito caro, um caminhão de dinheiro, e, e não vai ter condição de fazer isso aí, vai achar que precisa contratar uma agência, um profissional específico de design para isso. E não é bem assim. Se interessou pelo assunto, então na vinheta já deu seu like aqui embaixo e fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar a resolver isso aí. Você que já me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz um treinamento completo, quase uma hora de duração, de uma ferramenta gratuita que é o Canva. Com ela você não precisa entender nada de design e não gastar um centavo para poder fazer suas postagens profissionais. Tá lembrado? Pois é, agora eu vou te apresentar uma ferramenta também extremamente fácil uma evolução, eu acredito que é uma evolução para quem já trabalha com cama, uma ferramenta que tem recursos mais profissionais que vão te possibilitar uma gama aí de, de ferramentas para que você atraia o seu público-alvo e consequentemente traga aí seus clientes para perto de você. É o Spark, Adobe Spark, uma ferramenta da Adobe que é uma referência em design mundial e que vai te ajudar certamente a ter mais engajamento com a sua marca. E eu preparei um treinamento da mesma forma como foi o Canva, para você sair do zero absoluto, sem conhecer nada da ferramenta, sem entender nada de design, para criar designs incríveis para você. Então basta você continuar assistindo esse vídeo, faça suas anotações e já coloque em prática ainda hoje. O treinamento vai começar logo depois da vinheta, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai trazer muitos negócios para você. Se você não está inscrito nesse canal, é só você clicar aqui para você se inscrever e não esqueça de ativar o sininho para você ser avisado das futuras atualizações aqui do meu canal. Tá bom? Um abraço e continua com o vídeo e depois me conta aqui nos comentários o que, que você achou, como é que ele pôde te ajudar é, aí no seu negócio, tá bom? Um abraço e até a próxima! Bom, então chegou a hora de você colocar a mão na massa. primeiro passo é você acessar a ferramenta do Spark basta digitar no seu navegador spark.adobe.com e clicar em enter você vai ser direcionado para essa tela ou uma tela semelhante, não sei quando você vai fazer essa inscrição e onde tem todas as informações aqui sobre o Spark tá? o quanto custa caso você queira fazer o upgrade é, da versão free para uma versão paga, etc. não vou entrar no detalhe agora depois você se diverte aí, tá? Se você já tiver um login, você vai clicar aqui em login e vai digitar o seu login e senha para você ter o acesso a, aos seus projetos. Vou partir do pressuposto que você não conhece a ferramenta e vou pedir para que você selecione aqui Start Now for Free, ou seja, a versão gratuita. Clica aqui. Você será redirecionado para uma página como essa solicitando a forma como você vai fazer o login. Tá? Se você quiser utilizar uma conta do Google, clica aqui. Se você quiser utilizar uma conta do Facebook, aqui. Se você já tiver um login da, da, da Adobe, você clica aqui. Eu vou clicar aqui para digitar o um e-mail, fazer um cadastro do zero. Ok, primeira coisa, vai me pedir o meu nome. Vou botar aqui Alexandre. O último nome, vou colocar aqui também o meu e-mail direto, vou marcar essa opção aqui para receber os contatos via e-mail e vou clicar aqui em sign up. Bom, e agora eu fui direcionado para a próxima tela, a tela seguinte ao login. Você note aqui que tem o meu nome e uma pergunta aqui sobre o que, que eu vou querer criar agora, tá? Então eu posso digitar aqui, é, sup supondo que eu queira book. Ele vai me listar todas as opções como book Facebook vídeo, um book cover e etc tá? Então eu posso marcar aqui E também as opções aqui populares né? Então você tem aqui é, Esse tipo de design é um design popular As pessoas usam bastante Flyer também E outras formas de você utilizar graficamente Para poder fazer suas divulgações Eu vou utilizar essa opção aqui do Instagram para fazer este modelo com você. Fique à vontade para poder navegar aqui e escolher outras opções, mas eu vou marcar essa aqui. OK. OK, você chegou aqui na tela de design, tá? Então o que, que você está vendo aqui, eu vou passar é, falando um pouquinho sobre cada menu desse para a gente poder criar o nosso projeto, tá? Primeiro, um ponto importante, você está vendo aqui que ele tem um, um, uma marca d'água do Spark, né? Então você ou pode deixar ou você pode clicar aqui para remover essa tela. Então você clica aqui e escolhe o plano que você quer utilizar. Então neste momento a gente vai utilizar aqui o gratuito. Se você quiser utilizar é, planos mais profissionais, você utiliza isso aqui, esse, essas opções aqui. Então, vamos marcar. Note aqui que a marca d'água já saiu. Então, o primeiro menu que a gente vai abordar aqui é o menu superior aqui, tá? Então, eu tenho o Post, dizendo aqui qual é o nome do projeto, é, para você desfazer ou você refazer o que você já fez. Download e Share. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai alterar aqui é o nome desse projeto. Vou colocar aqui como Primeiro Projeto. E dá Enter. Ele vai salvar. A cada alteração que você fizer aqui, ele vai salvando o seu projeto. Maravilha. Então, clicando aqui nessa tela cinza, eu tenho todas as opções deste menu aqui, mais à direita, relacionado aqui à tela cinza, a nossa tela de design, ok? Então, por exemplo, aqui se eu quiser inserir uma borda, essa opção aqui eu arrasto para cá, e ele vai automaticamente inserindo uma borda, que se eu quiser clicar aqui nessa área da borda, eu vou poder alterar aqui a cor que eu quiser. Por exemplo, eu marcar aqui. Ok? Mas eu não quero borda neste momento, então eu venho aqui e desfaço. Só para explicar para vocês aqui o que, que é essa funcionalidade aqui. Então nessa tela cinza eu tenho a parte do layout. Então este tudo que for relacionado a layout dessa área, da nossa área de design, está aqui neste menu layout. Então tem, ele mostra aqui algumas sugestões, né? o simples do jeito que está aqui. Eu posso alterar aqui para duas colunas, posso utilizar esse layout aqui ou este layout e escolher em vários tipos de layout. Por exemplo, se eu quiser fazer uma, várias colagens de fotografias, eu posso selecionar aqui e automaticamente alterando aqui as minhas fotografias deste layout. Mas eu vou utilizar aqui, a princípio, o simples mesmo, para a gente poder fazer esse teste aqui. Ok, então de layout, é, são essas as informações, essa para o layout do design. Tá? Para cada componente desse, tanto para a imagem ou para textos, eu tenho um menu também definindo. Você está vendo aí que está aparecendo uns balãozinhos é, nesses balões tem as informações para que você é, aprenda a utilizar o Spark Post. Tá? Está em inglês, mas é, pode te ajudar bastante aí também. Então, clicando aqui em Layout, é, você já viu aqui todas as opções, tá? Então, é, vamos detalhar um pouco mais. Por exemplo, em Colors. Você tem aqui uma paleta de cores que vai ser aplicada a esse seu design. Essa paleta que está aqui agora. E você pode simplesmente ou clicar aqui para fazer a troca das cores da paleta para esse layout. Se você não gostou, você pode simplesmente aqui marcar em voltar, né? Que é o CTRL Z, o famoso CTRL Z do layout. Ok, então volto aqui no layout novamente. Vou colocar. É muito simples para poder fazer essa, para você alterar essas configurações. E eu vou voltar aqui em col Colors, que são as cores. Né? Então, por exemplo, aí ah, eu quero utilizar esta paleta de cores, eu venho aqui simplesmente e clico para alterar. Se eu quiser uma cor diferente para cada cor dessa, basta clicar aqui em Change Color cliquei e posso simplesmente mudar aqui olha, eu quero esse, essa, essa tonalidade de vermelho e salvar tá? então ele alterou aqui a minha paleta de cores, mas não vou fazer isso agora não vou voltar aqui para a paleta de cores antiga e novamente vou utilizar o layout simples Maravilha. Então, fiz essa alteração o, na parte de, de cores, para que você pudesse ver. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho sobre... Esse design, você pode automaticamente fazer o, o resize. Por exemplo, no Canva, é uma opção que você não vai encontrar na versão Free. Ela é, ela é paga. E essa, esse resize ele pode ser muito favorável para você. Por exemplo, você está aqui utilizando... Este padrão aqui do Instagram Mas você quer colocar ele em landscape É só clicar Ele automaticamente vai ajustar Tanto a figura quanto o texto para você Isso em produtividade você ganha muito Em... Já falamos aqui sobre design A parte de design Do layout Agora aqui você pode aplicar uma série de outras é, modelos ao mesmo design que você está utilizando Por exemplo, se você quiser colocar esse padrão aqui Na sua fonte de cor Na sua fonte É só você clicar aqui da mesma forma que aqui também E pode escolher aqui qual o look aí o seu post que você vai querer desenvolver, tá bom? Então, a gente vai mudar aqui e voltar ao padrão que estava anteriormente, esse aqui. Então, só para que você tenha aí é, uma clareza né, da quantidade de recursos que o Spark ele vai te oferecer aí para poder você criar seus designs. Maravilha, então a gente já falou sobre design, já falou sobre cores, layout e também sobre o resize. Também você vai poder adicionar componentes ao seu layout. Por exemplo, você pode adicionar um novo texto, clicar aqui e adicionar um novo. Clica em Done. Tá? Então você vai ter aqui esse padrão, o mesmo padrão que você já definiu para esses textos. Não quero agora nesse momento, clico aqui em Delete. Você também pode incluir uma nova fotografia ou um ícone. Então, por exemplo, nós vamos colocar aqui um Love, tá bom. Vamos incluir esse ícone aqui. Você pode simplesmente mudar ele de um canto para o outro. Autom automaticamente também mudar padrão de cor. E por aí vai, tá? E fica a seu critério aí o design, quem vai criar é você. Vamos deletar. Aqui... É, você se você quiser colocar sua logo, você vai ter que pagar. Aí a versão é, já não é a versão free, tá? Maravilha, eu falei aqui sobre a parte de layout né, geral aí do nosso projeto, mas cada componente desse que você está vendo na tela, ele possui também um menu para cada um deles. Por exemplo, você pode clicar aqui nessa fotografia, e fazer o replace, ou deletar essa, essa, essa fotografia. E você pode também trabalhar com escala, veja aqui, a rotação. E também se ela se vai girar na vertical ou na horizontal. Tá? Além disso, você pode aplicar vários filtros a essa imagem que você está vendo aqui. Então eu posso colocar um pouco mais azulada, um pouco mais de contraste Ou voltar aqui pro nenhum, tá? Deixar o filtro que já tem ali Então, de imagem você pode fazer todas essas alterações aqui Nessa, nessa, nessa imagem, tá bom? Da mesma forma, você também tem o texto o menu totalmente para o texto. Nota que aqui você tem a versão, a fonte primária desse texto e também a fonte secundária do texto. Então, na versão primária desse texto, você tem aqui o nome da fonte. Se você quiser alterar aqui a fonte que mais você vai se interessar para o seu projeto, você pode ficar à vontade aqui para alterar. E também ah, o alinhamento, alinhamento de fonte para a direita, centralizado, para a esquerda, ao contrário, né gente? Ah. Bom, então você pode selecionar aqui todas as fontes que você quiser e também alterar aqui o alinhamento, né? Alinhamento para a esquerda, alinhamento centralizado, à direita e aplicar aqui a todas em caixa alta, por exemplo, né? Então, na fonte primária, ele utilizou isso daqui como fonte primária. Agora, eu quero incluir uma fonte secundária. Esse aqui, o matters. Eu posso alterar aqui para essa fonte aqui. E eu tenho dois tipos de fontes no meu projeto. Então, pra, na, primar, na secundária, eu quero alterar a cor. Quero colocar vermelho. E voltar para o primário, eu tenho aqui duas fontes diferentes dentro do mesmo projeto, utilizando aí cores diferentes. Então, para texto, o que mais que eu posso falar aqui? Você pode alterar normalmente aqui o tamanho do texto. Também você pode arrastar aqui para poder alterar. O tamanho... É, o espaçamento entre letras você pode mudar também entre linhas e a opacidade dessa, dessas suas letras aqui, tá? Então fica é, bem bacana, você pode utilizar isso daqui para mexer aí à vontade O mais bacana é que você, como uma ferramenta gratuita, você é uma ferramenta de aprendizado, uma curva de aprendizado rápida, você pode fazer alterações que você quiser e ir montando de acordo com o que você quer vai brincando, tá? Libera a sua criatividade aí. Então, em texto a gente falou aqui sobre é, que você pode utilizar diferentes formatos né? tanto texto primário para texto secundário e também pode utilizar aqui a, os padrões de cores tá? pode alterar inclusive cada cor dessa aqui, por exemplo eu não quero este azul, eu quero este e alterar então por isso é o primário ficou dessa forma shape está marcado este shape mas eu posso utilizar este aqui este aqui este aqui, este aqui que é o corpo né? O que vai estar sendo aplicado a este padrão de texto posso utilizar este ou este, vai depender muito aí do que você tem aí de ideias para o seu design, e você pode colocar nenhum também, tá, então, é, enfim, pode selecionar o que você quiser aí. Maravilha, falamos sobre textos e a, uma parte muito importante aqui sobre textos são os, os styles. Você pode mudar totalmente isso aqui, basicamente, você girando essa rodinha aqui. E ele vai mudando automaticamente as fontes, é, os elementos aí do seu texto, tá? Então, você pode simplesmente ficar aqui e encontrar o que for mais bacana aí para o seu projeto. Ok, falamos aqui sobre as fontes, falamos sobre as cores das fontes, é, a parte do shape, né, do que está sendo aplicado, a forma como é aplicado aqui o, o seu conteúdo. Falamos dos efeitos, que aqui, opa, efeito ABC cutout, posso colocar esse, o outline, enfim. De acordo com a definição do seu projeto, você vai mudando essas opções. Style, etc. Bom, então, são todas as opções que você tem aí para utilizar aí com o Spark. Só para poder mostrar aqui a possibilidade que tem de alteração, vamos alterar aqui rapidamente aqui essa imagem. Vamos, você pode fazer um upload de foto, carregar do seu computador para cá, ou você pode buscar nessas outras opções aqui ou Free Fotos. Então, vou botar aqui: Sucesso. Ver se ele vai trazer alguma informação sobre sucesso. Então, Fotos de Sucesso, eu vou utilizar essa aqui. Todas essas imagens que vão aparecer para você aqui são imagens gratuitas. Como a gente alterou aqui a imagem é, em, na rotação, é só você vir aqui e ajustar. Então, rapidamente a gente criou um novo layout aqui tá, de fotos. O que, que você tem aqui nessa tela que vai te interessar neste momento? Você pode fazer o download ou você pode compartilhar aí, tanto nas suas redes sociais, né, ele vai salvar o seu post que você acabou de fazer e vai publicar nas suas redes sociais: Facebook, Twitter, é, e-mail e link. Ok? Então a gente vai fazer somente o download aqui para a máquina é, em imagem. Tá? Em alguns casos, ele vai salvar essa imagem para você em transparente. É uma funcionalidade que o Canva, por exemplo, não tem. Você tem que pagar. Então, salvamos aqui e já está pronto para poder fazer o, a postagem aí na, no seu Instagram, por exemplo, ou no seu LinkedIn, etc. Bom, então depois de finalizado o projeto, você fez o download para sua máquina, é, você pode clicar aqui em nos em projects para ver todos os projetos que você já criou. E aqui você vai poder editar o projeto novamente, ou você pode utilizar aí para renomear, para duplicar, que é uma função muito bacana, você duplicar, você cria um modelo de layout e vai duplicando para que você estabeleça com é a sua marca, né, por exemplo, o seu branding. E você também pode fazer o download ou deletar o seu projeto. Ok, então o próximo passo é a gente vai criar rapidamente um layout utilizando o Spark para que você tenha aí uma noção de como a gente faz isso aí rapidamente. Tá, eu expliquei como funciona o passo a passo e agora eu vou criar um layout para que você possa ver a, a facilidade dele. Bom, então vamos colocar a mão na massa. Eu tenho alguns lembretes aí para você, tá. Primeiro é, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria que você desse o like, caso você tenha gostado E também compartilhasse aí nas suas redes sociais Porque o YouTube ele não distribui da mesma forma como as outras redes Então isso você vai ajudar bastante esse canal tá? O outro lembrete é, a próxima vez que você for fazer um login é, Você vai utilizar essa opção aqui Login através de um, um Adobe ID, que será enviado para você por e-mail. Então, a partir do momento que você fez o cadastro, a Adobe o Spark ele vai te enviar um e-mail pedindo para que você confirme a sua inscrição. De posse disso, você pode fazer o login utilizando essa opção aqui. Vai clicar e vai colocar aqui o seu login e senha, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, vamos criar aqui um projeto completamente do zero Então você fez o login, vai entrar numa tela parecida com essa E você vai clicar aqui é, nesse botãozinho, nesse ícone azul Em algumas outras versões, dependendo do seu navegador Ele vai apresentar três opções aqui que eu já vou te mostrar Então vamos clicar aqui, ele vai te mostrar essas três opções aqui embaixo tá? O que que você quer criar? Um gráfico, uma página ou um vídeo. Beleza? Então, vamos voltar aqui o que que a gente tinha combinado antes, né? Bom, então, após você clicar no ícone azul, você vai ser direcionado para uma página como essa aqui. Às vezes, você pode encontrar no seu login, de cara, essa área aqui. Pedindo para você criar um gráfico, uma nova página ou um vídeo. Tá? Então, como a gente já fez, utilizando um template, eu vou fazer ele completamente do zero, utilizando essa opção aqui, Create a Graphic. Ele vai te dar novas opções aqui, né? o que você quer fazer, se é, um, se é um quadrado, se é um Facebook Ads, é, enfim várias opções, da mesma forma que o Canva, tá? Então ele tem várias opções aqui que você vai poder utilizar. Então eu vou criar esse modelo do zero, então eu vou clicar aqui Create from scratch, vou selecionar aqui o que que eu quero, se eu quero um quadrado, se eu quero é, landscape, uma postagem para o Twitter, uma postagem para o Facebook. Vou utilizar aqui o quadrado, mas se eu quiser eu posso Customizar essa, esse meu, meu tamanho, tá? Então, eu posso marcar aqui. Então, vou utilizar aqui outras opções aqui para você ver. Tem a Social Profile, né? São os perfis sociais. Social Post. Então, eu vou utilizar essa opção aqui, Social Post. E vou utilizar aqui o Instagram. Marco o Instagram e clico em Next. Ele já vai pedir aqui, vai te exibir uma série de fotografias gratuitas. Você pode simplesmente pular, caso você tenha uma outra imagem aí da sua preferência. Mas você pode clicar aqui, por exemplo, eu vou fazer um, um post falando sobre sucesso. Um post inspiracional. Então eu vou digitar aqui sucesso. Posso digitar aqui em português mesmo. O, o Canva, na maioria das vezes os resultados, ele está ele mais voltado para o inglês e aqui no, no Spark, ele já, você já pode colocar aqui em português, que você vai tira, utilizar é, vai ter bons resultados, tá? Então, sucesso! Então eu vou procurar aqui, o, e a frase que eu vou utilizar, o sucesso exige mais, né? Então Vou buscar aqui uma fotografia que me remete a esse tipo de postagem. É, vou utilizar essa daqui. Selecionei, eu posso selecionar mais de uma foto, tá? E fazer uma composição dessa, delas duas. Mas eu vou utilizar só uma. Vou clicar aqui em Next. Um que eu falei para vocês, né? Que é a área de trabalho. E eu posso fazer aqui o que eu quiser no meu, meu projeto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar aqui o nome do projeto para o sucesso. Ok. É, tem a fotografia, que tem uma área para poder fazer a edição do, do meu texto. Aqui se eu quiser remover o Spark, ele só vai é para eu ter sempre isso Removido só na versão paga fazendo o um upgrade, mas eu quero remover aqui, então basta eu clicar aqui é, e voltar ali para a minha área de, de trabalho. Seleciono aqui Plans and Pricing, Get Started, já voltou aqui e removi é, a, essa marca d'água. Então é um passo pequeno, caso você não queira fazer o um upgrade para a versão paga. Maravilha, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou dar duplo clique na parte do texto e vou escrever o que eu quero aqui, o sucesso exige mais, e marcar aqui em Done. Veja aqui que ele já preencheu aqui essa área e eu vou começar a trabalhar aqui na, na minha, no meu layout. Posso mudar aqui as fontes. Vou colocar a serrar Regular. Posso colocar qualquer uma, tá? Eu escolhi serrar Regular só para para facilitar aqui o trabalho. Posso aplicar os filtros como eu te falei. Mas eu vou deixar como filtro nenhum. Posso aumentar a escala da fotografia. Trabalhar aqui com a rotação ou com o flip, né, com a, a você virar a imagem, tanto na horizontal quanto na vertical. Maravilha. Então tô aqui, vou trabalhar aqui com, com os textos, tá? Então você fique à vontade para navegar em cada opção dessa para facilitar aí a sua vida. Eu vou colocar tudo aqui em caixa alta, né? O sucesso diz mais. Vou trabalhar aqui agora na paleta de cores da, do texto. Então eu venho aqui, seleciono o texto, venho em Color. E escolho aqui a paleta de cores. Geralmente essa paleta de cor aqui é sugerida com base nas cores que você já tem aqui neste layout. Tá? E você simplesmente vem aqui e altera. Se ficar do seu agrado, você se mantém ou não. Por exemplo, vamos deixar aqui o sucesso exige mais dessa cor não vamos testar aqui uma outra né azul com branco ficou legal não eu prefiro aqui deixar do jeito que ele sugeriu aqui então posso utilizar isso aqui fazer as alterações de acordo aqui com, com as sugestões do spark tá Ok sucesso exige mais vou deixar dessa forma mas tem aqui uma infinidade de cores que você pode combinar e ficar do seu seu critério Shape Que é a forma do de como o texto se comporta Então se eu, se eu marcar isso daqui, ele vai tomar toda essa área Isso pode ser interessante para você? Sim, em alguns casos você vai utilizar algo, algo semelhante para você trabalhar Então aqui você diminui o tamanho dessa área aqui ou não, tá? Você pode colocar ele nesse tipo de formato, nesse tipo de formato, nesse, etc. Mas eu vou deixar aqui como esse padrão aqui do, do Spark. Efeitos. Eu não quero efeito nenhum aqui nessa, nessa imagem. Aliás, esse cutout aqui ficou legal, né? Ficou bem interessante. É, nota aqui que as letras estão é, transparentes, né? Isso deu um efeito bacana. Vou deixar assim. E aqui em Style, tô sem criatividade, posso utilizar aqui o Style para poder me ajudar a escolher as fontes. É só rotacionar isso aqui, tá? Mas eu vou deixar como o padrão também. Sucesso e dias demais, do jeito que está aqui. Maravilha ok, o sucesso é demais. então esse post aqui está terminado mas acho importante você sempre colocar sua marca ou o seu login quem, quem criou isso aqui né? porque as pessoas podem simplesmente pegar essa arte que você criou e levarem aí embora como se fosse trabalho delas, então é importante que você coloque aqui o seu o seu texto né? ou sua marca, então eu vou utilizar aqui a função add, vou inserir um texto e vai ser o meu login no Instagram. Arroba Alexandre Gasparini M. Marcar como dono. Bacana. Ficou interessante, mas eu posso mudar aqui em shape. Tá? Clico em shape, vou lá embaixo, escolho aqui que... É uma publicação do Instagram. E ele automaticamente vai colocar ali o logo do Instagram. Então eu venho aqui. Posso tirar isso daqui, porque as pessoas já conhecem que o Instagram é o Alexandre Gasparini, o seu login, etc. Posso alterar. Isso aqui ficar um pouquinho menor. E colocar aqui em qualquer região desse. Trabalho aqui Por exemplo aqui Vou alterar a cor da fonte Para que eu tenha aqui um Um destaque maior Então eu posso Branco e preto Deixar preto Ou branco tá? Mesma coisa Com O logo da do Instagram Na verdade eu vou deixar os dois brancos Então eu venho aqui em color tá vendo aqui que tá marcado branco ou preto eu venho aqui para mudar a, a cor daquela daquele padrão e seleciono aqui branco aqui vou fazer a alteração aqui nos dois para branco tá aí a gente vai ter aqui o o efeito que eu queria dar que é esse aqui Alexandre Gasparini em contraste aqui com qualquer Fundo mais escuro. Também funciona para esse fundo amarelo. Então é só para ter um destaque de quem editou, quem fez essa, essa foto. Isso é importante. Então você pode colocar uma dica. Todas as suas redes sociais aqui embaixo. Coloca um quadrado aqui no fundo. Bota ele transparente. E coloca aqui suas redes sociais. Que vai ficar bem bacana. Você pode diminuir isso daqui para ocupar menos espaço. Ou dar maior destaque aí. De acordo com o que você quiser, tá bom? Então, é, vou finalizar o projeto para cá. É só uma, uma ideia de como você pode criar. É, um, um layout muito rápido e muito simples. E basicamente você faz aqui o download aqui a sua máquina. E tá concluído esse projeto. Então, espero que você tenha gostado. Espero que você... Curta este vídeo, dê um like aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima!